Fala galera, tudo bem? Aqui é o Misael Martins falando, sejam muito bem-vindos ao curso Robô Forex Trader e primeiramente então eu quero ah, estar me apresentando, me apresentando para vocês, falando um pouquinho sobre mim, é, sou o Misael B. Martins, mas antes mesmo de eu dar a andamento aqui a apresentação, eu quero mostrar para vocês um pouquinho das nossas redes sociais, ok? é deu uma pesquisada sobre o nosso canal no YouTube como assessoria robô Forex Trader você pode acessar o link aqui a nos comentários ou até mesmo nos, nos blocos de notas que eu vou estar tá deixando dentro do curso para você conhecer as nossas redes sociais e você pode ver então aqui como assessoria robô Forex Trader você vai ter vários vídeos tutoriais e vídeos de resultados dos nossos clientes com os robôs você também tem a nossa página Vou deixar o link abaixo, página do Facebook, vai ter algumas informações, tutoriais também, vídeo de como o robô está rodando uma das nossas estratégias aí, do Data Force 2.0, tá? Você pode estar tá conferindo também, ok? É, você também tem ah, o nosso Instagram, tá? Você pode estar tá acessando nosso Instagram, Instagram, Robô Forex Trade, ok? Aqui está eu você pode estar vendo a minha foto aqui também alguns resultados de nossos clientes aqui tá bom e a ah, para você que quer adquirir esse curso que o nosso curso o pagamento vai ser feito pela é, pela plataforma Mercado Pago vai ter um link certinho compra segura tá depois uma página de obrigado onde você vai ter o meu contato tudo certinho né, tudo redondinho para você estar tá fazendo com segurança, ok? Depois desse curso eu quero, eu quero mais para frente é, mostrar com mais detalhe aqui os pagamentos, tá? Os saques feitos aqui na corretora Exnes, ok? Ah, já estamos com ela há dois anos isso eu vou falar um pouco mais para frente. Há dois anos aqui fazendo saques variados aqui, ótima corretora, muito bacana. Mas vamos voltar então para a apresentação onde eu vou estar tá apresentando um pouco mais sobre mim, ok? É, sou o B. Martins, ok? É, já estou a, trabalhando com o mercado de renda variável desde 2014, com criptomoedas, bolsa de valores e depois com forex desde 2019. Então, bolsa e forex eu comecei é, desde 2019, primeiro com bolsa, depois um tempo, depois é, com forex, né? e nos últimos dois anos com nossa assessoria robô Forex Trader. Neste curso, quero ensinar você o caminho mais fácil para iniciar no mundo dos robôs de operações chamados EA, Expert Advisors. Vou te passar meus conhecimentos básicos sobre esse, esta fantástica forma de colocar seu dinheiro para trabalhar para você. E no fim deste curso, você já vai ter um robô rentabilizando seu dinheiro e você poderá sacar na corretora indicada. Beleza? Preparado? Primeiro aviso pessoal que eu quero dar é... Ah, o seguinte, é importante ressaltar que este mercado é um mercado de renda variável, contendo riscos, risco de perda parcial ou total, tá? porém a estratégia que ensinamos neste curso vai minimizar muitíssimo esses riscos, permitindo que você tenha um robô operando por você de forma segura e consistente, tudo funcionará da melhor forma possível se você colocar em prática exatamente da forma que ensinamos neste curso. Beleza? Preparado aí? Aviso 2. O que estamos comercializando neste curso? É a estratégia Delta Force 1.0, tá? E as aulas de como instalar, configurar e fazer cadastro na corretora, ok? E algumas coisas adicionais. Muito bem. O arquivo do robô, em específico, é fornecido de forma gratuita aqui no curso Robô Forex Trader. Este EA não está sendo comercializado e sim fornecido de forma gratuita, ok? O que estamos comercializando são os nossos conhecimentos e os arquivos da estratégia Delta Force 1.0, que é uma estratégia específica e exclusiva, tá? Que eu, Misael, venho colocando em prática com meu dinheiro próprio, testando e testando e testando e fazendo ajustes e estou repassando para vocês uma das estratégias mais seguras que tem e operando. 31 dias por mês, sem descansar no sábado e domingo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, ok? O que é o curso Robô Forex Trader? Eu vou estar tá aqui falando um pouco para vocês sobre esse curso. É um curso básico, prático, sobre como ganhar dinheiro com robôs de operações no mercado Forex. O mercado Forex é o maior e mais fácil de começar a operar para iniciantes. E ainda mais com robôs de operações que vão trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, te trazendo lucros refletidos na corretora que indicamos neste curso. É importante dizer novamente, dizer que este mercado é um mercado de renda variável e que existem seus riscos, ok pessoal? No curso RoboForex Trading ensinamos uma estratégia exclusiva que diminuirá muitíssimo os riscos e te dará bastante segurança e consistência e tudo isso você só vai encontrar em nossa estratégia chamada Delta Force 1.0, exclusiva aqui, ok? É nossa estratégia, onde você poderá começar com um capital de no mínimo 500 reais, tá? E gradativamente ir aumentando à medida que nossos novos cursos vão saindo. Hoje você tem o curso RoboForex 1.0, no futuro sairá a versão 2.0 e assim por diante, ok? Lembrando também que é necessário você ser maior de 18 anos, ter uma conta bancária com chave Pix e ter um computador desktop ou notebook para poder operar com máxima eficácia possível. Você irá terminar este curso já com um robô funcionando, ativo e operando em conta real, dinheiro de verdade e obter seus primeiros lucros podendo sacar para a sua conta bancária via PIX caindo em menos de cinco minutos Ok galera então corretora que trabalhamos vou ligar aqui o meu minha luzinha aqui meu mouse é iluminado aqui para ficar melhor a apresentação Ok então você pode estar tá sacando é para tua conta bancária gente caindo em menos de cinco minutos é fantástico é a combinação tá da nossa estratégia com a corretora é, e como vai ser fácil você rentabilizar o seu dinheiro, ok? Para iniciantes, até mesmo, é, e na verdade esse, esse curso inteiro foi focado para aqueles que estão iniciando Aqueles que estão começando, é claro que ele pode ser é, potencializado, expandido Também para pessoas que já têm mais experiência, ok? Então vamos lá depoimentos vamos dar uma olhada aqui eu vou dar uma mostrada para vocês tá que o primeiro seja bem-vindo Wesley Victor investir com o Misel foi a minha melhor decisão deste ano aos poucos estou migrando todos os meus outros investimentos de cripto e bolsa para o combo robô Forex Trader Ok depois temos aqui Mizel é 10 minha família estamos várias contas com ele consistência da rentabilidade surpreendente depois você pode parar esse vídeo e veia e, e, e lê cada um desses depoimentos aqui com mais calma tá ah, como todos falaram acima até agora não perdi nada em três meses de investimento indo para o quarto mês tem dois robôs no um módulo conservador ok Sejam bem vindos você fez uma ótima escolha estou com o há seis meses o lucro tem sido constante Esta semana tive um lucro de 2.9 ah, desse jeito vou te colocar uns 10 mil porque o robô é bom demais top Top, Ícaro, que bom que você gostou. A Mizel é ímpar, comecei com o robô hoje, tem três todos funcionando, siga as regras de administração do robô, vai ver a coisa acontecer. Então, assim pessoal, é, pessoas né, satisfeitas aí com o nosso suporte e, e a gente vem aprimorando cada vez mais. E eu fiz esse curso, então, para você que está começando e quer ter a sua experiência, quer iniciar nesse mundo dos robôs, tá? É, então, fique ligado aqui nesse curso e vamos avançar, ok? O que você aprenderá neste curso, ok? Vamos lá. Como usar o robô de operações automáticas? Como baixar e preparar sua plataforma MT4? Como instalar um robô de operação EA Expert Advisor? Como funciona o robô com nossa estratégia Delta Force 1.0? Como configurar o robô de forma correta e segura para lucrar com consistência? Como usar a maior e melhor corretora do mundo, a exness Como fazer cadastro na corretora e abrir conta de operação. Como usar os robôs em conta demo, dinheiro fictício de corretora e conta real. Dinheiro de verdadeiro, né? dinheiro verdadeiro. Qual a diferença básica entre operar manual e com robôs. Como depositar dinheiro na corretora via Pix. Como sacar okay, seus lucros. Como sacar seus lucros na corretora via Pix em menos de cinco minutos? Ok, galera. Então são algumas e muito mais, né? E muito mais você vai estar vendo aqui no nosso curso. Ok? Todos em vídeo aulas com algumas anotações, algumas coisas adicionais ali e um bônus. Um bônus você vai poder estar baixando quatro robôs, tá? Além do robô principal, mais quatro robôs é, de bônus brinde para você para você fazer os seus testes depois que você aprender a instalar um robô galera vocês vão querer fazer teste em outros robôs e na corretora X né você pode abrir uma conta demonstração com 10 mil reais com cinco mil reais com 15 mil reais o valor que você quiser para fazer teste com mil com 500 reais de né dinheiro fictício conta demonstração para você operar é, manualmente e também com robôs fazer testes e mais testes com outras configurações então nesse curso você vai aprender como instalar onde instalar como pôr o arquivo como configurar você já vai dar aquele super mega start no mundo dos robôs e isso já vai deixar você totalmente antenado e você vai terminar o curso já com o robô operando para você já com o robô operando para você ok e também eu quero mostrar para você cada uma das aulas, tá? Cada uma das pastas aqui, onde você vai ter encontrar cada uma das aulas com as descrições, nos blocos de notas, tá? Os links necessários para você baixar o que tem que ser baixado, Ok tudo que é necessário para você ah, poder fazer a instalação do robô, configuração, tudo, tudo, tudo, ok? Então, ah, essas pastas aqui vão vir no arquivo zipado, você vai extrair dentro de uma pasta no seu computador e vai poder, então, assistir aula por aula e ter aí todos os detalhes e informações aí diante de você para você ter uma ótima experiência com a nossa estratégia Delta Force, 1.0 aqui ah, no curso Robô Forex Trader, ok, pessoal. Então, é os, outra coisa que eu queria falar para vocês nesse primeiro vídeo aqui, tá? Na verdade, nesse segundo vídeo são duas partes, né? É, são os saques, né? São os saques. A ah, eu vou acessar novamente aqui a corretora, tá? E aqui, então, é mostrar para vocês saque de 900 reais, 225, 226, 867 tudo para minha conta PIX ok então assim cliquei aqui ó as informações do site dia data direto da corretora não passando por nenhuma outra plataforma é, é direto aqui direto daqui eles têm sim uma empresa que faz a ponte entre o, o dinheiro da corretora e os brasileiros sim tá bom é, então, ah, só que você vai pedir o saque e em 5 minutos já vai estar na tua conta bancária, ok? Você não precisa mandar para uma plataforma e depois dessa plataforma mandar para tua conta bancária, não. Já vem direto, tá? Então, aqui são vários saques mostrando para vocês que realmente é o último aqui, ó. Vou até mostrar a, a data, a, qual é a data de hoje. A data é de hoje, né? Terça-feira, 26 de julho de 2022, 26, né? hoje é dia 26 de julho tá nessa última aqui foi 23 de julho foi o meu último saque. então pessoal fantástico espero que vocês curtem este curso ok curtem este curso e espero que vocês aprendam de fato é, como colocar o, o dinheiro de vocês para trabalhar aqui na no, nos robôs de operações do mercado forex para terminar para você que vai adquirir já de imediatamente, você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tá? Você vai ver então um, um PDF desse, tá? Com um botão aqui é, para você ativar o seu suporte. Você que adquiriu, tá? Você que adquiriu o nosso curso e você quer ativar o seu suporte por 30 dias, tá? Ele custa 50 reais. Então você vai adquirir o curso, você vai fazer ele todinho. Você vai aprender tudo certinho, mas caso você ainda precise de um suporte, tá? caso você precise de alguma ajuda, você vai ativar o seu suporte por R$50 por 30 dias. Clicar nesse botão e vai ser redirecionado ao meu WhatsApp e ali a gente vai, eu vou te mandar o um Pix de pagamento do, do, do suporte. Pronto, pagou, já ativou o suporte, eu vou te dar os horários do suporte e você vai tirar todas as suas dúvidas. É, se quiser que eu entre remotamente, né? a gente vai ensinar como baixar a plataforma de acesso remoto e muitas coisas, ok? Então aqui você vai poder ativar o seu suporte, ok? Vou ficando por aqui, tá? Bom curso a todos vocês, depois quem puder ver essa lâmina com mais cuidado, os depoimentos e as informações e ficamos por aqui, curso Robô Forex Trader. Até mais pessoal!